Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste domingo, a Igreja celebra a solenidade de todos os santos. Esta celebração recorda as palavras de Jesus. Sei santos como vosso Pai Celeste é santo, serem perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, Sendo misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, ser santo significa ser semelhante a Deus. Ser santo significa ser parecido com Deus. Ser santo significa ser pessoas de Deus. Pessoas que irradiam a presença, a imagem de Deus no mundo que visibiliza este rosto de Deus. Segundo o Evangelho de hoje, quem é santo? Santo, segundo o Evangelho de hoje, é quem é pobre de espírito. Santos são os aflitos, os que choram. Santos são os mansos santos são aqueles que têm fome e sede de justiça santos são os misericordiosos santos são os puros de coração santos são os que promovem a paz santos são aqueles que são perseguidos por causa da justiça é interessante a gente observar que Jesus não disse Vocês têm que ser misericordiosos Vocês têm que promover a paz Não Ele disse é, Bem-aventurados aqueles que forem assim Felizes Então o santo é alguém que transforma a alegria de Deus Na sua própria alegria As pessoas Santas são pessoas que transformam o ser de Deus no seu próprio jeito de viver. O caminho das bem-aventuranças é o caminho que nos torna então semelhantes e parecidos com Deus. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido.